Oh, muito prazer. obrigada! Aqui, prazer hoje. é meu estar na sua casa, conhecer a história desse homem maravilhoso que já viveu tanta coisa, uma vida rica, que eu admiro demais. Muito obrigado! Muito obrigado. Vamos lá? Então, esse aqui é o Baú do Guerreiro. Hã? Yes! Não vai ver não! Surpresa! <risos> Vamos lá conversar! Oi gente, tudo bem? Começando mais um Fundo do Baú e hoje é a alegria de estar aqui com José Carlos Guerreiro, joalheiro famoso. Linda! E que tem tanta história bacana pra gente conhecer, aqui o baúzinho que ele separou pra gente, o baú dele, né? 80 anos de vida praticamente, né? Vai fazer esse ano? 80 anos, que são meio século em Sampa e 30 anos no Rio de Janeiro, na época da capital da república, né? Então. Foi maravilhoso. Glamour, festas. Nossa. Maravilhoso. Artistas. Você teve uma vida impressionante, né, Guerreiro? Eu sei porque eu já conversei um pouquinho com o Guerreiro antes. Já estive aqui na casa dele antes. E, inclusive, ele me mostrou. É um corredor. Este, então, é o corredor do Guerreiro. Cheio de história. Dá uma viradinha pra lá, pra você ver. Olha que loucura que é isso aqui, gente. A história da tua vida, né? É. Olha. Por causa desse corredor específico, que tem tanta história ali ilustrada pra gente ver, a nossa entrevista hoje vai ser meio diferente, que a gente vai conversar aqui, mas a gente vai conversar lá também. Então vai ser um mix aí uhum. para vocês acompanharem. Agora, antes da gente começar, você já sabe que eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você curtir esse vídeo desde já, já deixa a sua curtida aí e compartilha com os amigos essa história maravilhosa que a gente vai conhecer a partir de agora. Vamos lá? Abrindo o baú do Guerreiro. Vamos lá. Começando pelo começo, né, Guerreiro? Que é esse aí? Olha o que, que, que, que ele é. guardou, gente. É um desenho que eu fiz, devia ter uns 10 anos, que é um, um, um navio, um barco. né? Quantos é, anos quanto você tinha? Eu, eu tinha uns 10 anos. Dez Levava anos. jeito, né, já, né? Lógico, porque você vê, aqui tem até... O... Ah, porque no, no no barro tem umas letras escritas. Eu já botei PPN, nem sei. Olha <risos> o nome Matatú, um nome. Matatú, de onde é, será que veio isso? Né? É porque o artista ele é diferente do outro tipo de gente. O artista ele ele vê um navio matatu, O outro normal ele vê matatu nem liga. O artista ele se liga naquilo ali. Fica esse matatu? quer saber por quê, tal. Tá uma cabeça do louco de. Quer dizer, você sempre gostou de desenhar? Sempre, sempre, sempre gostei de desenhar. Uh -huh. Fazia, comecei a minha vida profissional ganhando dinheiro fazendo retratos de pessoas da sociedade. que fui escolher pessoas da sociedade com nome que pagavam bem pelo retrato. Eu comecei a pintar, a fazer retratos em 58, 57, 58. Aham, uh -huh. quem que se retratou? Ah, a Carmen Marique Veiga, aqui em São Paulo, a Maricita Sardi. E retrato que você fez, né? O retrato que eu fiz dessa menina aqui, Maria Alice. Um dos retratos que você é, fez. Tem é, mais por é. aí, né? Aqui também, olha. Ela era muito louca, né? Porque eu ia fazer arquitetura e eu resolvi casar com uma menina que era filha de um coronel, Durão. E aí não deixava namorar e eu tinha que arranjar um emprego. E nessa época no Rio, o emprego bom era Banco do Brasil, era oficial de marinha e médico. Diferente que é hoje, né? Hoje é totalmente diferente. Totalmente. É. Então eu fiz concurso do Banco do Brasil, passei, mas quatro anos depois eu separei. Então eu fiquei naquela luta para sair do banco e conseguir depois de, com muita coragem e persistência, sair, porque ninguém pedia demissão do Banco do Brasil. Ainda mais com a família em cima, pai, você é louco, vai largar o banco, os amigos, não, o banco... Tal. Era um emprego, estabilidade, é, era um é, salário, é, é, é. né? E aí eu larguei o banco em 68, e vim fazer um trabalho, um quadro aqui em São Paulo, e como era muito da noite naquela época, no, no, no Rio, vivia nas boates, boates... Da, as melhores. As melhores né então eu vim para São Paulo e já perguntei qual era a melhor boate e tal. Era, na época era o Mal Mal. aí saí com uma menina chamada Olga, que eu me lembro o nome dela, nunca mais vi. E cheguei... A cheguei cheguei a dai, Eu gostaria muito de encontrar ela. Bem, eu tô com 80, ela devia estar com 75 hoje, né? Uhum. E nesse dia eu fui sentei na mesa do, do dono do Mal do Mal, que aí tem, vem a minha estrela, né? e você tem ao lado, na mesa dele, Roberto Loscaus, ah, o Carioca e tal, e eu já fui fazendo aquela loucura, o charme do Carioca, né, camisa aberta e tal. Você sempre usou esse estilo? Sempre usei. Depois eu vou te mostrar a fotografia minha de 1970, igual, igual, igual. Que camisa bacana. comprida, enrolada aqui, igual. Engraçado, né? Antes da gente começar com a história é. da, da, da noite e tal, é, você estava falando do, do Banco do Brasil, né? Uma recordação que você tem aqui bacana é que você trabalhava no Banco do Brasil, mas um artista trabalhando no Banco do Brasil, né? Já deram um jeito de você. É, eu reclamava usar o seu nome. muito, aí fui falar, falar com a diretoria, então eles me arranjaram um lugar para me trabalhar, que era o pessoal que fazia desenhos, tal, tal. E eu desenhei o, o cheque de viagem do, do Banco do Brasil, que é o Satelcheque. E aqui depois ele me agradece dizendo que seguiu o meu desenho, agradecendo Você muito, que tá. fez o design todo é, aqui é, do é, cheque, é, né, é. olha, que bacana. Aqueles travelers checks que a gente usava antigamente, hoje em dia acho que nem é, usa, né, mas hoje em dia cartão né, de é. plástico, aquela Nossa. coisa. Virei a página, olha, eu encontrei. Você nadador. Gente, entrevistar o Guerreiro é complicado. E <risos> eu fui, é complicado eu fui nadador do o Botafogo. já foi de tudo. Eu fui Ele nadador já... do Botafogo do, do Rio. Que legal. É, é. Chegou a competir e tudo? Lógico. Nadadei, nadei por três anos. Eu acho que o meu corpo hoje com 80 anos, eu acho por causa da natação. A natação, ela te dá um corpo atlético bacana, né? O pessoal eu não te que... dá 80 anos, tá? Né? Ninguém dá. Não, não parece, tá. que maravilha. Mas você sabe né? que o grande barato do guerreiro, você quer, é essa alegria que ele transmite, essa vontade de viver. Eu acho que isso que é importante. A pessoa vive reclamando, reclama de tudo e tal, eu acho que a pessoa vai se acabando. né? E você, além de tudo, ainda foi modelo também, é isso? Foi modelo. Fui modelo que está é é aqui, ó. Modelo? modelo aqui, ó. E não é, você desfilou para Valentino. Disfrei para a ó, para o Ted, La oh, Ted Laptiz aqui e eu aqui, olha. Olha, o Denner. É, eu pro para o Denner. Foi o primeiro que eu disfrei, foi o Denner. Você é esse aqui, né? Esse sou eu. Tudo tá bonitão, olha lá. É, não, esse não. Esse, ah, esse não? Esse é outro cara. É você aqui? É, é... é você aqui? É, é, eu aqui. Olha, que bacana. Que legal. E aí não foi para frente a carreira de modelo, por quê? Porque eu comecei a fazer joia, né? Ah! E modelo não era uma coisa como é hoje. Se modelo for para na novela, ganha uma fortuna. Não, nossa! Nossa, tem recordações e, de uma E essa aqui? aqui. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui é o seguinte: hum. o meu apartamento. Sugestiva, hein? É, o meu apartamento, na época de solteiro, era tão legal tão legal que fizeram um filme nele. Era danado. <risos> Aliás, engraçado, todas as entrevistas que eu fiz com, com o Jô, enfim, com todos, todos eles falam dessa coisa minha. Porque o guerreiro era um terrível, o guerreiro era o um rei das mulheres tal, tal. Eu sempre fui muito, né, mulherengo, eu acho que... Galanteador. É, galanteador, uhum. é, Não deixava passar é, sem é, um elogio, é... uma assim, carioca, né, gente? <risos> carioca da gema, é. né? Que demais, E Amorou agora eu tô muito, 40, e tô 44 anos casado com a minha mulher. Tá vendo? É. Tá vendo? Um, Quem não te levava a sério, olha filhos, aí. Quatro filhos, filhos. Olha que filhos. maravilha. E temos uma vida bem tranquila, sem negócio de ciúmes, que saiu é um atraso, né? Então a gente vive muito bem, com alegria onde tem que ter alegria, às vezes quebra uns pauzinhos, que é normal, né? Aqui é da esposa dele, olha. É. A Glória. É, pequenininha, depois ela já, já comigo, grandona, depois começam os filhos. Os filhos, né? é. Você saiu do Rio de Janeiro e veio para São Paulo, como é que foi isso? Eu exatamente, vim fazer um trabalho aqui, um retrato, e saí na noite e eu me apaixonei pela Noite de São Paulo, que era muito melhor que a Noite do Rio. O que, que tinha aqui de bacana na época? Bem, fora eu que era novidade. Hum, nossa, isso é, imagina o sucesso. Olha, é oh, tão carioca aí bonitão e tal. Então eu, eu me dei muito bem em São Paulo, me dei muito bem. Aluguei, então aluguei, as boates eram tudo no centro. Então eu aluguei, aluguei um apartamento do Copan, que era hiper legal, o, o Copan. E fui ficando ali, aí já me enturmei, já. E, em 1970 comecei a fazer joias e, e a minha vida foi um psiu, Graças a Deus. Começou a fazer joias como? Porque hoje você hoje você é conhecido como o guerreiro das joias. É, né? Isso. Seu nome, aliás, é o nome é. Da, da joalheria e tal. Como é que foi esse começo? Assim, o Walter Mantini era um dos sócios do Tom, Tom que era moate é, que tinha na Major Sertório. E que, que é, é o Walter Mantini do Família, Família Mantini, é um restaurante que, famosíssimo em São Paulo. Exatamente. É. Então ele falou para mim, pô, Guerreiro, você... Às vezes eu tinha umas durezas, eu sumia da boate, eu falei, pô, por que você sumiu? Eu falei, ah, eu tô meio duro. Tá? De hoje em dia, você vai no tonton você não, não paga nada. Eu falei, não. Aí eu ia lá, não abusava, tomava uma cervejinha e tal. E ele falou comigo, mim, pô, Guerreiro, você é um cara tão habilidoso, eu vi coisas de você, desenho e coisas que você fazia com madeira e tal. E por que você não faz joia? Eu falei, ah, joia, imagina. Tal. Não, vamos fazer joia e tal, tal. Muito louco, né Eu saí do Copan, alugamos uma casa na, na, aqui na Oscar Freire, na Consolação Pedra Oscar Freire, e no fundo tinha uma garagem, e essa garagem nós transformamos numa tenda cigana. Olha que loucura. Olha que o Walter Mantini, que saiu na capa da Virgínia, eu e ele aqui, que foi o meu sócio, o né, meu primeiro sócio. E aqui ele como ele é hoje. Você não conhece ele, não? Conheço, conheço. É, é. Olha aqui que bacana, os dois quando eram sócios. É, ó, quando eram sócios. Olha era. só, e era tenda cigana mesmo. Olha o lúdico. É, pô, é, é, olha, uns pânion rolados aqui. Nossa, era uma época maravilhosa. Nossa senhora. Tem aqui dessa época, que eu vi que você separou aqui pra mostrar pra gente, isso aqui é um cartaz desse começo, né? Imagino eu. É, é. Joias em prata e ouro, bijuteria fina. É. Conserto e reformas de joias aqui, rua da Consolação. Shopping Center em Ibirapuera, também estava começando, que... né? É o, o shopping, é isso aí já estava essa. O shopping eu abri o shopping perto de 1980. Ah, então. Mas já depois. já era o símbolo. Da minha loja, que é um anjinho que eu fazia muito, desde a época do Rio, eu ia num lugar de, de shopping, então eu desenhava e mandava para as meninas nas mesas e tá? tal. Então eu fiquei muito famoso por causa desse anjinho aí que eu fazia, dava de de presente para as pessoas. E ele, durante um tempo, foi a logomarca do, do Guerreiro. Exatamente, a logomarca ah, que do guerreiro. Hoje já não é mais, né? Não, hoje não. Já, já modernizou, é, é, né? É, é. Só que hoje era uma ficou, coisa de, de garoto. Hoje ficou mais profissional. E olha o que tem bacana aqui. Vou mostrar para vocês. São algumas das primeiras joias que eu pedi para o Guerreiro trazer para a gente, né? Umas do começo, assim. Como é que foi? E aí você selecionou três peças aqui. Eu é, quero que você fica essa... à vontade para mostrar. Então, aí. essa aqui é uma como você fazia de, de, de cobre. Porque tinha uma pulseira, a Sabona, que era uma marca, não sei se era americana, que eles vendiam assim, industrializada, que era para o cara comprar, porque o cobre em contato com a pele transmitia eu energia. Eu lembro dessa história. É, Lembra então, disso? Que é isso mesmo, que era uma, era uma retinha assim, chatinha, é, é, é, né? É, é, é, sem nada. E que falavam que o cobre em contato com a pele é, é, é, é. energizava, eu não sei qual era então o Então eu comecei aí. a fazer umas coisas assim, mais artísticas, né, de, de cobre vendia também, depois é, essa aqui é uma, uma, uma normal que eu, que eu fazia. Né? E né? é, é, isso é sua marca, essa coisa da corrente, trançado, isso, isso. Olha aqui, tem todos os anéis dele também, olha aqui. É. Isso, isso, é, uma isso marca, é sua marca é minha mesmo, marca, mesmo é, né? a gente é, vê a e, marca, é. e identifica, é, olha é, aqui. É, ó. É, é. E que tá nesse crucifixo também. Isso aqui também. é um crucifixo daquela época e que eu uso, às vezes, também eu uso. então é, depois, no corredor, posso mostrar para vocês uma, uma foto, por exemplo, eu com o Luiz Gustavo, que tá? foi meu sócio. Né? Ah, Luiz ele Gui... foi sócio? Chegou a ser sócio também na joalheria? Foi sócio, ah, que Gustavo, legal. que é o Beto Rockefeller, depois ah, virou o ah. Vavado Sai de Baixo. O Mário Fofoca. Mário Fofoca. Nossa, depois teve aquela do Tititi, que ele era o costureiro, é, é, é. né? É uma figura. Esse aqui, bom, essa aqui era a tenda cigana, onde tudo onde tenda o guerreiro, cigana, joias começou. Aí devia ser mais ou menos umas 11 horas da manhã, não tinha nada pra fazer. A gente ia lá no quarto, botava uma, uma blusa, não sei o quê, botava uma peruca. É, meu cabelo mesmo, que era grandão. Fazia uma maquiagem. Eu não sei, vestido de mulher. Né? Eu vestido de mulher, mas eu devia ter alguma menina lá que me maquiou e tal. Era uma farra. Zoeira, né? Era uma farra. total. Era uma farda. Nossa, quanta história, não? É. Quanta história. Outro capítulo, assim, super interessante da sua vida que você me contou é a história do Thomas. Eu queria que você contasse pra gente quem foi o Thomas. Bem, muito bem. Rapidamente, é, porque foi uma convivência de dez anos, assim, com ele. O Thomas é um paranormal de efeitos físicos, certo? Mas é um negócio tão sensacional que você pega uma peça dele, que, é, que ele fez com a, com a mente. Poder da mente. Poder da mente. E que você, levando para qualquer pessoa que trabalha com, com metal, eu que trabalho com joia, com metal, que trabalha com a fábrica de garfo, e tal o cara não consegue explicar como é que faz isso. Isso Depois, aqui, por exemplo... São três garfos retorcidos eles estão juntos assim, não tem uma folga, a mínima folga, e os dentes do garfo estão todos dobrados, que não dá para fazer com alicate, nem com nada. Você tá... viu ele fazendo isso? Não, eu vi durante dez anos. E, e, vi, e tem é mais aqui. É. Olha aqui. É, são... É... Mas, lógico, tem muito mais coisa. É, porque não era só, olha... É. É. Não era só essa coisa de retorcer metal. Não, não, né? não. Por exemplo, que é já impressionante. Você viu isso acontecendo na sua frente, só que é. você viu muito mais, na é. verdade. Então, né? E tudo isso que eu vi, eu vi com políticos, eu vi com artistas eh, importantíssimos, brasileiros, que é o Tony Vilela, com Enfio, certo? Então eu vou contar rapidinho aqui, meu filho nasceu em, em, em 87, e nasceu eh, época de maio, e nessa época lá em Pouso Alegre, em Minas, era já estava frio e muita, muita nebulosidade. E nós saímos, levei o menino lá com um mês, dois meses, para o Thomas dar uma energizada no, no moleque. E saímos para jantar e uma hora saímos do restaurante. Ele tinha um landau, ele e a mulher dele no banco da frente, eu atrás com a minha mulher e o, e o, e o Alexandre. E a minha mulher falou, Thomas, olha, cuidado que está muita neblina. Isso é uma loucura que eu vou falar, hein? <risos> tá uma neblina danada aqui no, no, no, no local, vai devagar. Ah, não, com neblina é que eu gosto. Esticou a perna, botou as, as mãos para trás e o carro foi andando até a casa, os 15 quilômetros até a casa dele, parava, virava à direita, sozinho. E eu estava ali vendo e a gente tipo, ria, né? Muito louco isso, né? Incrível. Muito louco, é incrível, incrível. Ainda bem que eu tenho essas peças, que isso aqui nós já levamos para várias, várias pessoas que trabalham com metal, e os caras estão é incríveis. Você falou que tinha uma história também de luzes, que o carro soltava luzes. Ah, é, isso é direto, né? Luzes na casa dele também. Não. A gente ia para o mato lá na casa dele, estouravam luzes, umas, umas bolas de fogo assim, no céu, 10, 20, 30, 40 metros. Era uma loucura total. Olha o Thomas aqui. Ai. Achei o Thomas. O Thomas com a Denise Dumont e a Leiloca e eu. Nossa, muito bonito. Ah, ah, é a única foto que ah, eu tenho. aqui fazendo ah, meu... alguma coisa. Olha o né? meu livro. Ah. O livro que eu escrevi sobre ele. Você escreveu um livro sobre o Thomas, então? Escrevi um livro sobre o Thomas. Vendeu pra caramba. O real inexplicável. Depoimentos extraordinários de quem conviveu com um dos maiores sensitivos do mundo, no Brasil. Brasil, ah. Aquele na capa deste é? Você foi amigo de um outro grande artista, é, que também foi uma amizade importante para você, ainda é, na verdade. Só que é um artista da bola, né? Que é o Zico. <risos> o Zicão. O Zico. Zico. Gente, ele tem várias, várias, infinitas fotos com o Zico e cartas. Olha, esse aqui é um cartão postal quando o Zico estava no Japão. No Japão. Né? É. Eu vou ler aqui. Amigo Guerreiro, espero que esteja tudo bem por aí. Aqui, graças a Deus, tudo legal. Não só dentro, como fora de campo. Estamos em primeiro e eu tenho sempre feito meus golzinhos. E também começado a aprender a aparecer os cabelos brancos. Foi que estou também como técnico. A Sandra, que era a esposa dele, aqui, esteve aqui com as crianças 15 dias e já voltaram ao Brasil. Um grande abraço, Zico. E aqui tem outra carta também, deixa que eu mandou ver aqui onde ele de Guadalajara, né? Ah, A essa Copa aqui de, de Guadalajara. Copa de 86, né? Copa de 86, olha é. cá. Se você puder enviar este postal para o Thomas, vou ficar muito grato. Pede para ele fazer uma mentalização positiva é. para esta seleção. Quer dizer, o Zico também, é. também uh, já ele, tinha ele visto e tal. Ele teve um problema, ele teve um problema muito interessante isso. Eu estava vendo o treino dele e de repente pá, ele já tinha uma lesão... Ele caiu e não vai para Copa, tal, tal, tal. E, por incrível que pareça, o Thomas ligou para mim né, meia hora depois. Mas nada a ver do Zico. Me ligou. Oh, cara, como é que tá Eu falei, cara, você não sabe, o Zico e tal. Ué, pega ele e traz ele aqui. Correu para me ligar para o Zico, para explicar aquilo lá. Porque ninguém podia saber que ele, que ele ia para ver o um Paranormal. Imagina, coitado do Zico. O Zico, tô te entregando, hein. É. Então ele lá no Flamengo, ele deve ter contado uma outra história, tá entregando em cara. E, e, e fomos para Poça Alegre, Tom dar uma analisada nele. E ele foi a Copa, e pra aquelas coisas que a gente não consegue entender, ele fez um gol no, no jogo e depois perdeu um pênalti. Mas, Porque, mas é o loucura. problema resolveu? Não, o problema resolveu, só que tem que a gente sair da Copa. Então, aqui estou eu e Zico, aniversário dele na casa dele, lá na Barra. 86, né? 86. Ah, e esse aqui é o cartão postal, aquele que a gente mostrou, né? É uma cópia é, aumentada, né? Essa tua amizade com o Zico não é a tua, né? Porque você é flamenguista, né? Doente. Doente. Desde pequenininho. Ah, eu te falei, eu não conseguiria, se fosse o jogador do Vasco ter essa ah, paixão toda. Não ia ter essa amizade, ah, né? E ainda até hoje... Se fala, se Fala, aproveita. ele tá no meu WhatsApp, eu sempre bato papo com ele. Ah, né? Manda um abraço. Né? Fala que minha família também é flamenguista, todos fãs. Eu vou acabar com outro lado do Guerreiro, que muita gente não conhece, não sabe, mas ele é um baita de um cantor também. Canta mesmo. Vou pôr aí um trechinho para vocês ouvirem, porque não é, não é exagero. Dia Huh, are you really a part of me? Yes, I've got you under my skin. And I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when baby I know so well I've got you? My skin. I got you. E você foi descobrir isso depois de quantos anos, né? No ano 2000, mais ou menos, na casa de um amigo meu, ele fez um karaokê lá. E aí eu cantei ele nossa, cara, você canta bem pra caramba e tal. E aí detalhe, nós, eu... você gosta de cantar Frank Sinatra, é, é, é. coisa... Não, né? eu, eu canto Sinatra, canto também o rock dos anos 50, porque foi da minha época, né? E nessa coisa eu... Já comentando, começando a bater papo com os caras, da noite tal. Tá? Pô, que você não canta e tá? tal? Eu comecei a cantar na noite. Que bacana. É, que é um negócio que... Tô meio parada, mas eu sinto falta, muita falta. Você gosta faz, de se apresentar me mesmo, faz né? faz muito bem. É, né? Muito bem. Eu tenho que cantar, senão... É, é, é perigo de ter uma depressão, uma coisa assim. Ó, pode ser o segredo, hein? para estar é. com oito, quase 80 anos, a completar esse ano. Nessa forma, com essa cabeça, querido, um prazer. Oi, Uma amor. te receber no nosso fundo do baú. Muito obrigada, viu? Que legal, que maravilha. Que venham mar muitos que anos mais com muitas outras boas histórias. Maravilha, maravilha. Legal, legal. Beijo, gente! Obrigada aí pela companhia de vocês, não esquece de já curtir aí esse vídeo, de se inscrever no canal, aperta a notificação, aquele sininho, sempre que tiver um vídeo novo você vai ser avisado e não esquece de mandar para os amigos, manda aí no seu grupo do WhatsApp, manda para todo mundo conhecer as histórias maravilhosas que saem aqui do fundo do baú. Brigadão, a gente se vê na semana que vem!